Nós acabamos de chegar aqui na casa do seu Deca o Seu Deca está ali, ó Madalena já foi conversar com ele O pessoal está curioso Saber como é que ele está Seu Deca, como é que o senhor está? Está bom Bem, seu Deca? Firme? Pessoal, está aí o nosso amigo Deca Nosso querido amigo Madalena já está ali sentadinha conversando com ele O pessoal ama muito o senhor Então agora eu falei para o senhor que eu voltaria aqui hoje para gravar para o senhor falar como é que o senhor está que o senhor está usando... A... agora já está usando a muleta para sair de casa, já está passeando mas não está capinando não, né? Não. Ah, bom. Não. Hoje eu dei uma volta ali para cima, mas só... Um Andando devagarinho, devagarinho. É, eles vão tirar um barranco ali, né? Parterrão um... com no futuro Aí eu fui ali mais para o fazer um. Onde eles vão tirar, né? Um tirado assim. Para prometer fazer um silo? É para aumentar, não, é para aumentar. O... Aumenta quando o jogo põe os carros ali. Sei. Ah, e a terra fritura. Ah, eu vi lá. Estão fazendo a mesma construção lá. Tira daqui. Leva é. para lá. Leva para lá e a os dois lugares. É, ajuda é um os dois lugares, né? Pois é, meus Acho amigos. Eu apertado, o caminhão chega. Né? o outro caminhão vazio de reserva fica assim, né? aí põe o caminhão vazio né? e fora, né? cabe os carros e quanto melhor o espaço melhor pra, pra mesmo, né? e o senhor passou bem esses dias, Odéca, depois que eu passei aqui? Sim. passava aqui um dia desse, gente o senhor Odéca estava com a dona Sevilha assistindo uma missa, eu acabei atrapalhando a missa dele, porque eles são muito atenciosos e mesmo na nossa pressa de passar aqui, ah, tadinho, acabou perdendo a missa, não é bem? Não sei, não. Mas outras virão, Sauder, outras missas virão. Não, não, não, não tem nada a ver que a oração que a gente tem de levar sempre é o amor de Jesus Cristo. Caminho, é verdade. Agora eu sou obrigado sim. a respeitar as palavras, tudo. Mas a palavra que está faltando <risos> hoje, muito. Oi, Anísio. Tudo bem? A gente vê-se passando muito. Oi, <risos> Horainha. Ai, sim. Está faltando. O <risos> que é Horainha? Tá muito amor. Muito no coração do povo, muito faios de respeitar a família. As crianças por dentro estão lidiando, estão né? quantos dias faz que o senhor acabou fazendo a cirurgia já? Tem um mês já? 47 dias. Ah, então já passou de mês, né? Só E a recuperação está sendo tão boa, né, Sodeco? Graças a Deus, né? O falou para mim que ele estava com a ideia de subir em umas mulas para dar uma volta no bairro aí. Eu falei: não faz isso, não, Sodeca. Você dá um tempo aí, depois de um bom tempo um ano mais ou menos aí o senhor pode subir em mula, em cavalo. O não aguenta, gente. Ele não aguenta ficar parado. Tem que puxar a orelha dele porque ele não aguenta ficar parado. Está sendo muito difícil, né, Sodeco? É, para ele tá sendo difícil. Mas se, se fizer todo o descanso correto, que o médico pediu, o senhor vai estar tá bom, novo, de novo, para poder viajar, aí à vontade, passear à vontade, né? E se Deus quiser a gente cuidar das plantinhas... Cuidar, é, rapaz. Eu sei que e o senhor ama aquela horta é que não tem igual, né? Não, tá. O agora, o senhor me fala, um favor, fala para nós como é que foi. Como que aconteceu que o senhor se acidentou? O senhor é tão, assim, trabalhador e, e aconteceu isso? Como é que foi? Foi... A, a gente brinca, né? Hum. Agora brinca, né? Depois <risos> que passou. Foi... Né? Fácil de ter paciência, mas... Foi falta de ter paciência? Pois o guincho vinha descendo, mesmo. Seu nervado, não né? Uh -huh. Aí em vez de esperar alguém para mudar o sacolão, foi mudar, né? arrastando. O sacolão que se o senhor fala é aquele bag? Bag. Uhum. Aí o menino virou para lá, quando o pastor descuidou, e eu fui arrastar sozinho. Aí tá muito liso, aquele estrumo de vaca, aquele silo, apodreceu, virou um lindo. Sei. Aí eu fiz muita força e meu peso ficou mais maneiro do que a força. Aí meus pés foram por sacolão, mas foi rapidinho, aí eu bati aqui, né? Aí Bateu estalou. a coxa e... Está, está, fez um barulho, né? Hum. Aí o menino falou assim, o pai quebrou, né? Falei, você viu o barulho? Quebrou. O senhor não sentiu dor na hora, então? Que... Estava com sangue quente? Uhum. Não sentiu dor? Nossa Senhora, fiquei até cego de dor. Hum. Aí, dores e sede. Sede também bateu na hora? E caído do brejo. Tá? Tinha chovido, tava... um chuvisqueiro ainda. Aí o menino falou, vou, vou levar o senhor lá, na Toyota, o carro para cavar mesmo. Eu falei, então dá o carro inchado aí. Eu estava deitado no, no brejo, né? Uhum. Aí, ele desceu. Pegar a Toyota, estava perto. Eu aproveitei e virei pra cá, né? Surmei com o cavinho inchado e. e Teimoso, eu... né? Teimoso. Foi ficar de pé. Levantei e desci. Meu Deus! Aí entrei no Toyota, fiquei alto. Quase morrendo de dor e sede. Chegou aqui, disse: uma cadeira, eu apiei e fui com cadeira do banheiro. Tomei banho, chegou sozinho, Deus. Mas eu tava, ai meu Deus, não tava enxergando nada. A dor <risos> era tão grande que estava tava nessa condição? Tava muita dor, mesmo. irmão. do lado de cima, vem. <coughs> ah, forte. <coughs> Virava um pouquinho pra cá, um pouquinho pra cá, não aguentava o pé. Nossa, Senhora Deus do céu. Tanto é que o pé tá inchado, né, seu Dé? Tá inchado? Mas agora, é só um inchaço que conforme o senhor vai descansando, é. ele vai sumindo, né? A gente fica feliz porque o trabalho é abençoado, só que às vezes a gente tem que ter mais... A gente é velho, sempre menino, pai, não tem paciência, eu falo, mas eu porque eu fui criado assim, não sou esperar Pra mim, mais ou menos, eu não gosto, é na hora, vamos, vamos, não vamos, não. Então, não promete. Ele igual, assim, eu. é igualzinho. Eu sou igualzinho é, assim, ele. É, você é assim mesmo. Eu falo que meu, meu nome é hoje, meu sobrenome é agora. Oh, que chique! Falar <risos> é, Fala pra assim, você uma coisa, viu? Esse negócio, de mais ou menos, é morno, não gosto. Ou tem que ser frio... Ou quente, né? É. Ou frio ou quente. Não, e depois, mais ou menos, faz parte da discurso e da mentira. E coisa que eu não gosto é mentira e fofoquinha, que vai chegando às vezes, a gente fala, fofoca é dali para cima, porque aqui não tem fofoca, não tem mentira, e eu não acredito mesmo, eu não acredito O é um negócio de, de mentirinha, de tanta cura, tanto benzedor, tanta falta de fé em Deus. Porque hoje nós temos Jesus Cristo, vivo, caminho, verdade e vida. Se não chegar por ali, não chega. Com certeza. Tira o chapéu, porque o senhor acabou de falar ele, também. Ele com eles e nós. Sim, sem dúvida. E nós temos que chegar mais. Dar muita força para os novos, esquecer muito de ver aqui escuro. Acompanhar a luz. O Espírito Começa Santo. Pingar, tá que o Espírito Santo ilumina a família, protege. Tem tanta família que é mais ou menos. Não chega. O deve que o não quer ir para dentro, começando a pingar. Começando a pingar. Se o senhor veste a chuva aperta, aí o senhor vai querer ir depressa. Não e não ideia. vai dar, né? Entendi ensina tem que se cuidar ah, lá, ó. Eu quero o senhor bem eu Quero ver o senhor bem <risos> mas a gente... Quer que eu ponha o chinelo no pé do senhor? Não, a gente tem que agradecer é. a Deus Porque Oi. a vida É curta sim. Eu tô bom, eu já ando sem muleta não é pra andar, né? É, mas ó, olha só Olha o que ele tá falando aí, já anda sem muleta Quer dizer, a gente não vendo, ele já tá fazendo arte Eu já ando Ali em Rodapia, ali no banheiro lá, escaval dente. É, é porque o dente, hoje a gente fala assim, se existe um, um final de vida que é duro, não, não a dentadura é a dura, o pior de é tudo. <risos> é brincadeira, né? É. Vai devagar, por favor, hein é Preto, você me fecha lá ó, o vidro Fazer um Vai favor de... Olha Ai, que beleza de água ó. Vai lá, Sabeca, não corre não, viu Vai devagarzinho Aí tá bom, velho Pra de cá tá aberto também, Preto Corre lá, corre Ela chegou lá, a dona Sevilla tá ali no cantinho. A paixão dele, viu? Pensa no apaixonado por essa mulher. Agora eu vou desligar para nem atravessar essa aguinha que tá caindo aqui e não molhar a câmera, tá bom? Ai, dona Sevilla tá tão bem, gente. Eu tô tão feliz de ver Dona Sevilla bem. Deus tem abençoado tanto ela. Recuperou do probleminha que ela teve de saúde. Tá bem mesmo, tá animada. A idade dela, tá tão feliz, Deus tenha guardado, guardado com carinho essa família, viu? A gente vem aqui e é assim, ó, é um amor que eu a gente não, tem. É um bom pai, a gente confia muito nele. Isso. E essa aí, eu não sabemos nada. Não, quando a Dona Sevilha ficou doente, nós colocamos nosso joelho no chão e fui na igreja, no culto, coloquei o nome da Dona Sevilha lá. que Nós passamos uma perda, né, década Quando ela ficou doente, né? Passamos um aperto, meu Deus. Deus recuperou a saúde dela, o senhor dela está numa alegria tão grande. E só vendo. Aí, ó, olha, olha. Já tirou a. Tá vendo? Tirou a muleta. A muleta está lá, ó. A muleta tá lá, tá vendo? Mas devagarzinho ele está recuperando. Graças a Deus. Olha lá. Devagarzinho, o senhor dela está recuperando. Está bem com a dona Sevilla. Estou muito feliz de ver isso. Vou a cadeira aqui para nós continuar conversando Eu quero as questão de... Hoje a gente passar um tempinho junto Pronto, deixa ela aqui O que já passou O que passou, já passou graças a Deus é Firmar o barco de novo não escorregar É então, aprendeu né? É que... Tocar. Tocar porque. Que a, aonde que eu puder, até quando que eu puder, se Deus quiser, eu vou plantar a semente que eu achar. Árvore, fruta. Ah, velho, já estou eu, <risos> eu, eu, eu, eu eu Já plantei as tempas no meio. Eu estou eu eu que eu tô morto, já plantou muito, já comendo muito, já deu pros já tá muito para os passarinhos. para o povo. Já está muito bom. Ó o Jacu está vendo o refezinho ali. Agora aí vai tá Está vendo o refezinho aqui? O pão já está. Agora é refezinho. A gente já o pé, né? As crianças ontem fazem o Mas estava parecendo uma fruteira mesmo, aí, carregadinho. Mas tá muito minhocado uhum. o peito. Vou lá ver. Tá ali, ó. Chega de peito. Mas tá espanha muito porque hum. as crianças chegam e trepam lá, né? Facinho. É. E, e a gente fica feliz porque. Ai, que gostoso de ver a pessoa ali. Então, bonito, né, Bel? Olha o pé de pera que bonito. Eles gostam de. Pereira, né? A Pereira. O senhor deu uma limpada antes disso acontecer? Você senhor deu uma limpada aqui para baixo, Você Deco? deu uma limpada boa aqui? Ó, ficou bonito? Ah, eles cortaram o lá e pra baixo. Ah, os vizinhos estavam comendo muito coquinho e não podia mamar. Ah, A hora que eles iam mamar, o coco vinha inteiro da boca. Então, aí tinha que limpar. Aí estavam matando os vizinhos. Porque o, o coco não faz... E, Ele não faz digestão. E, e a criação que tem dois... Dois estômago? Ele vai no estômago, foi volta, resmóia e manda para outro. Sim. E o bezerro vinha e não resmóia, porque é muito duro. É isso. E ficava cheio. Entendi. aí morria. Aí morria. Aí a hora que, que os meninos viu que iam mamar, os bezerro não mamava. Vortava os cocos, tudo na boca. A só pode que é mentira. Que o é nisso. falou, rapaz, tem que cortar. Eu falei pro os olhos. A bem do dos animais, né? Corta. Porque o coqueiro é um, um, um uma árvore sem broto. O coqueiro cortou, acabou. Ô, oh, Davi. Entendi. Agora o outro tem a diferença. que Você corta, ela... Brota, né? Brota. O coqueiro cortou ali. Ah, tá bom, vai chover. Já tá chovendo, Davi. Eu vou matar mais Tá chovendo Vou mostrar o, mostrar o Davi pra vocês aqui, gente Ó o Davi, o nosso querido Davi aqui Nosso amigão do peito aí, ó Davi tava quietinho ali Eu cheguei, ele ficou desconfiado Assim, olhando pra mim Acho que ele não conheceu eu não Depois eu falei, ô oh, Davi Você tá bom, Davi? Aí. Eu... É, esse aqui não conhece tristeza não Tá escuro aqui, mas dá pra... Tem noção de quem que é o Davi, olha lá. Pai Irmão Davi. do Josué, a cara do Josué lá. É, parece muito né? Parece muito com o Josué. Pai é. Ele, ele é o João, saiu mais é moreninho, É, o Josué puxou mesmo. O né? João também. O João eu conversei uma vez com ele só. Ele fez uma casa nova lá, não foi aqui? É uma casa bonita. Uma casa bonita, né? Nova. Aí eu conversei ah. com ele quando eu peguei umas camas pra doar uns colchões para doar lembra que eu levei umas coisas para doar peguei dele que ele pediu para levar só que ele depois que veio essa doença matou duas cunhadas dele ah nosso, sim menino não verdade aí ele amou o outro filho. Ele ah. não sai sem máscara nem para arrancar a batata que coisa ele vem aqui com a máscara e a Laza vem muito pouca menino que eu tava aí ela vinha todo dia veio eu lá na cama levar alguma coisa pro lado, sei mas não acabou de medo aí a gente fala tem que ter respeito tá? mas não tem tanto medo aqui na roça é de fato aí é só a família pastor de lá na casa dele ia muito ia Tanta visita a pastor porque estava com medo e não estava recebendo ninguém. Ainda não estava. Até agora. Até agora. Porque perdeu duas pessoas. E né? isso é bobagem, ter medo. Porque um, um primo da Lásio que morreu. Morreu duas irmãs e um primo. Uhum. E moraram em Cascavel sozinho. Sei. Cascavel é um bairro. O é. Aí eles resolveu na casa da irmã dele lá em Andrada, passeando. Porque ele já era, era velho, já uns 50 anos, sorteirão. Foi lá pra casa da irmã, veio com a doença. Hum. Chegou e ficou ruim, levaram ele lá pro hospital de Andrada, onde a irmã dele cuidava, cuida lá, trabalha também. Né? Veio de lá no caixão, eu, aí que esse com medo. Você foi fazer um passeio e, por causa do passeio, levou ele, se eu tivesse ido, tava aí. Com certeza. E pegou lá e Andrade, da casa da... Os parentes? Irmã que olha lá. E as duas irmãs aqui do da lado, também. Não sabe que jeito que apareceu Todas as duas uhum. viúvas Nova Sim. Bora, Uma lá na, morava Na casinha lá em Poiúna Pouca gente um, Comunicava com ela E a outra morava aqui no, no, Ali no Zé Na dentro do Mauro ali Oi Matheus e, Tá bom meu amigo? E acabou aparecendo a doença Que é Não ah. é a minha. Tá bom, Matheus? Como é que você tem passado? Bem, tá bem? Que bom. Mas é, seu na verdade, lá no meu trabalho, faleceram duas pessoas também. Duas pessoas também. E segundo o comentário, não pegou lá. Não pegou no trabalho, pegou fora. Então tinha gente que saía. Às vezes, visitar um parente, que sabia que aquele parente estava bem e voltava com o problema. Às vezes, o parente estava lá doente, mas a, a doença não tinha se manifestado. E a pessoa tem gente que tem força no organismo, que a doença não... não e no fim, o que aconteceu? Morreu dois. Entendeu? Então, da minha faleceu... Da minha faleceu só um tio. Morreu a sobrinha. Morreu a sobrinha. Meu Deus, seu Deco. E todo novo. Agora o irmão estava falando aqui. Não estava aquecendo. Aquele amanhã matou um colosso. Não matou nenhum. Só que é assim: velho. Matou o Tom Arthur. Meu Deus, mais gente jovem. Doutor Dr. Darney, a Lúcia, o Zé Moutique, lá, o Zé Perugido, o Drávio, ah, o Drávio, o Drávio, assim, o Pouco o o bem o eu lembro senhor, que eu vim aqui um dia, o Josué ligou para mim, aí eu falei, Josué, eu tô sem fazer nada, vou dar uma passeada aí. Aí eu vim passear aqui na casa do Josué. Aí houve um comentário em um determinado lugar que tinha gente do estado de São Paulo aqui visitando o Josué. Aí eu falou, ah, Josué, eu não quero dar dor de cabeça, eu vou embora, né? Ele falou, não, imagina, eu te convidei para vir para casa, agora você vai embora? Eu falei, não, é melhor eu ir para evitar a conversa. Eu acabei não indo, fiquei aqui ainda com eles uns dias. Mas graças ao meu bom Deus nós não trouxemos nada e não levamos nada também. Está todo mundo vivo em paz e com saúde. Isso que importa, né? a ah, família nossa Deus não é. Vai mesmo. Ele levou nós falar também. Aí eu lembro, eu lembro, eu lembro. Ah, foi? Fazendo cinco dias que reposou. Sim, o organismo dele resistiu. Graças a Deus gente... Não foi ninguém. Não conhecia ninguém. Não conhecia ninguém. Ficava tudo. Agora, a vacina vai sair daqui até 11 anos, né? de 5 a 11 anos. A criança sabe? Mas a gente não tinha quase criança. Que... Não. Não está dando essa doença, mas... É, é. Né? é. Ah, mas é verdade mesmo. Né? Ó, pessoal, o deve já tá ali, um já. já tá reinando ali, já tá colocando uma lenha para fazer um foguinho. Ele não gosta de ficar parado não. não. Nossa sevilha tá com um pouquinho de frio, ele vai aquecer. Quando você sevilha ali para ela <risos> Tá mexendo com boi aí, menino Fala seu que eu o boi de Na porta do banheiro? Que cor que é? Ah, está lá. O compaió são três. Três só. O quarto dele é mais pequeno, verde. Ah, tá. Aí eu me pra Fechar? é É, não é qualquer coisa, né? Eu vejo lá onde eu moro, o pessoal lá que Pai? Até aquele suplemento de atleta, que é preparado para atleta, para Um cara que é o Já você não. É, é. é, é, é. O falando é. é, lá, tá É. Carro, é. Né, eu eu de, é eu de um Não tem outro. É, tem um cavalo dor Mas eu não vi mais, não. é aquela. É eu vou ver também. é bom. Agora vai voltar, né? Parece que quase analisando essa De Já tem alguma cidade fazendo o do carro de boa já. Já, já. Aqui na pergunta é marcada. Desse ano, mas desse de ano? De, vai ser um, no ah, um dia do show da Jinvelo. Ah, entendi. Nem tinha que fazer a flor e pra de gravar. Essa ali. Se o Deco foi buscar uma palha ali, enquanto ele foi buscar uma palha, eu vou mostrar uma coisa. a ah, só o Deco buscando uma palha de medo pra saber o fogo. Vai, eu vou mostrar mais, é... Porque perderam, eu vou perder. Eu ah, é muito, é... muito rápido Já foi, embora. Muito rápido. Você espantou eles! Qual a qualidade de flor que é essa aqui, madalena? Que eu não sei. Também não sei, Fico. Que... Um tipo de lírio, né? Alguma coisa assim. Bonito ele, né? Vamos beijar a flor ali, ó. Se deliciando ali, mas Sim. levantou o voo. E tem outra planta bonita também. Agora, quando passar essa chuvarada, essas flores aqui vão cada dia que passa mais bonito. Não, olha o pé, amarela. olha o pé de pera, como está carregado, ó. Tudo que você deca carinhosamente vai plantando. Pé, pé, pé de pera. Pé de pera ou pé de de o pé de pera. Hum. Olha lá que beleza. A pereira. Olha lá, mostra aquelas coisinhas lá. Tem as lá? Aquelas ali eu, eu, eu gravei, lá onde nós estávamos, lá eu gravei dessa, dessa plantinha. Tinha, tem bastante tom lá. E é muito bonita, por sinal. E a ordem do seu Deca tá lá, ó. toda bonita, viçosa. Ó. O seu Deca está com vontade de entrar lá para trabalhar com só ele. Mostra o pêssego. Ah, deixa eu mostrar chama, né? é, aquele ali é pêssego? do Japão. Ah. Aquele ali... É saboroso demais. Vou mostrar pra vocês. Ele foi que tava carregado, a turma chegou aqui para visitar e comeram bastante. Ah, aqui é olha. Bastante, olha que lindo. É. Bastante. Que bom, né? Pena que pra gente descer agora não dá para chover. E a cachoeira tá lá embaixo, fazendo é barulhinho bom. dela. Ficou bonito, né? Depois que deu a limpada aí, ó. Ficou uma beleza, né? Olha lá, a Dona Sevilla tem um cantinho dela que é só dela, gente. Ela fica ali quietinha, ali, ó. No rabo, não é no rabo do fogão. É, aí no caso não é no rabo do fogão, é porque o rabo, porque do, o rabo do fogão seria aqui, do essa do parte, meu. né? Então ela fica lá na cabeceira. Será que eu posso é, falar é, cabeceira? A cabeça do fogão, acho. Lá perto da chaminé, lá. Ela fica ali quietinha, ali, ó. Garfinho de café perto dela. E ela tá bonitona, né, pessoal? Dá uma olhada só, que rosto bonito, ó. E ela tá bem. Eu fico feliz de ver a Dona Sevilla bem. É, a gente que sabe que ela passou. Graças a Deus que ela venceu, pela graça de Deus, tá aí. E o seu Deca tá aqui animada. Já deixou tudo preparadinho, só vai acender mais tarde, né, seu Deca? Uhum. Vai acender mais tarde, né? Mas tem uma lesguinha de fogo lá já, viu? Pegou? Já tem fogo lá dentro já. Tem brasa, tá pegando já. Tá né? pegando já lá. Na Tá. Tá pegando já, já tá pegando. Olha lá, tá vendo lá, Sodeca? Aí, ó, pegou já, ó. lá. É por isso que eu posso dar um ribado e... Aí, tá vendo? Três, É? Mexeu lá na, na, na cinza, já começou. Quero, né? Quero, Vou tomar uma água aqui agora, gente. E vai ser muito bom. Olha lá. A Madalena tá cuidando do velhinho dela. Então eu vou tomar uma água aqui agora. Bom pessoal, dá uma olhadinha só. Que fogãozinho abençoado, ó. Tá puxando, mas puxando com gosto mesmo lá pro fundo do fogo, olha lá. Aí ele vai aquecer daqui a pouco, a dona, Seville, dona Seville vai gostar, porque tá fresquinho lá onde ela tá. Quietinha lá. Já trabalhou muito essa mulher, hein? 12 filhos, 12 vivos, seu Chefe, 14. 14? 14 vivos? Não, 14 filhos e 12 vivos. Ei, dona Sevilha, não foi brincadeira, hein? 14 filhos e 12 vivos foi muita lupa, né? E seu, seu Deca não deixava a peteca cair, não faltava nem o pão, nenhum, nem a farinha, nem o óleo, nem nada, graças a Deus, né? Graças a Deus. Esses homens assim de qualidade que nem ele, tá ficando raro, hein, seu Deca? Tá ficando raro, meu companheiro. Um homem que deu conta de tudo isso aí, e Deus abençoou e tá abençoando ainda. Seu Deca contando os buraquinhos da. Contando os da, da, da. coisa ah, lá. É, da contando do buraquinho da muleta. O Rô é meu O tempo tinha cirurgia, o outro dia chegou, já quer trabalhar. Olha lá, tá vendo? Ai, Se eu tivesse que ir trabalhar, no outro dia eu posso surgir. Já, já ia tirar leite já? A gente hum. Hum. E nadava, ajudava, fazia rumo, ficava de olho, que até eu não tinha mandado olhar, quanto feijão que eu levei, levava apoio, levava pedaço de capaz, torcia. Aquelas crianças, sem falar, a gente, que tempo não tinha aposentadoria com as mães, ficava, viu? Seis, sete crianças, que teve um tia que tava com oito. Oito de filha? Tudo novinho Meu Deus do céu, né? Aí a gente viu que as às vezes, o resto, o do arroz. Porque primeiro sim, depois dela, e a ziova daquele tempo, era surpresa porque às vezes o vizinho tinha muita ganância, se um, um pouquinho de milha tinha que repartir para o rio. Eu plantava, ali uns um escapãozinho, uma coisinha. Mas era de meia. E de meia você fica com uma só, né? Porque é duas lá e uma metade. É, é verdade. <risos> Nele, pé, embora, né? eu, meu, de meia, a outra metade vai embora, É o mesmo quanto, monte de vinho, perguntava que é muito de um monte de vinho. Fazendo dele lá, marcava aquele, aquele, aquele. A gente tirava só cobrados. Marcou? Ficava lá pra ele. O pessoal era honesto, né, seu Zé Era honesto mesmo, fazia certinha coisa, né? É era um é é olho de meio, nossa. Engraçado. Nunca faltou nada, né? sempre é. é. que bom. Eu bastante feijão, bastante arroz, capado gordo, era cuidava pra me eu não tenho nada. E operava... você quando que já morava aqui, seu Débora? Deu anos 80 ainda. Eu vim pra cá e. Qual é o dinheiro? 64? Eu tava com 6 anos. Eu tava com 6 anos. Ah, é? Não, foi anos 70. 60? 64, dona. -dama. É. Tá com 50. e... 57 anos. Faz seis, 58, 58 anos. 58 anos que o senhor está aqui. É. Vai fazer, né? E não tinha uma árvore, não tinha um pau, não tinha nada. Tudo plantado, pinheiro, bambu Aqui vem o caminhão trazendo a mudança por, por cima dos nomes, que não tinha estrada. É um muito fundão aqui. Ah, entendi. Abriu, logicamente, com o tempo se foi Aí abrindo, eu entendi. um, um arado de boi, eu paguei o carreiro, tá? pedido a molhadinha, para fazer um risco, saiu nem vindo do arpílio. Lá na igreja? Aí eu arrumei o dito, o dito, não por si, o dilema. Hum. Manchado, abriu o gado no um pneu do um caminhão, olha como que mudou. Meu Deus do céu, seu Hoje tem uns cinquenta e depende da vida, Que tem os é, um netos, três casados moram aqui, né? Sim. Oito filhos, todos os nossos, as crianças. Sim. Tem o Bateciso, trabalha uns 10, 12. Verdade, que desce por aí. A fritura trabalha de 15 a 20. Mais gente que desce. Tudo trabalhando. Aí, aí vem o Cício e a Madalena terás... a passear, desce também. Né? Pouca espaço e muito serviço. Interessante que eles descem por aqui, passam aqui, é. vai até ali no é. seu João, desce aqui é. para baixo e sai lá na outra estradinha é. lá, ó. Pai. Claro. É, emenda e lá. Ali, metro, filho. Então. É, Daniel e, e a esposa se, e a Nessão. É, é verdade. Está vendo como é que tá servindo? É. E ela. Tudo na vida, né, seu Deca, é isso aí mesmo. O senhor veio. Começou. Abrir, desbravar esse pedaço e hoje tem tá essa benção aí, ó. Frutíferas, essas árvores que o senhor plantou tudo aí. E ainda quer plantar mais. O que falta hoje, É um povo é. abrir espaço trabalhador. É. Deixar aquele ali, aquele José Rosa. ele ali. Até que não é foda. que tem uma fábrica ali de doce. Um vento de crochê, fazer emprego. Agora é? é o pão segura, coitadinho que se ganhar não tem emprego, e a terra não gordoso. Porque onde tem emprego, tem o pau na mesa. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou ali já já volto. Espera Aonde que tem emprego tem pau. De só. É. Lá, lá atrás bem, do carro tem aquela bolsa onde fica as baterias. Aquela a preta, onde fica a filmadora lá dentro tem. Espaço para abrir gente trabalho no Brasil, em meio de tanta ganância, gastar com uma polícia. Vai muito dinheiro na polícia, no carnaval, e muita gente precisa de um empreguinho e não tem. Não tem. Mas isso é por porque... dinheiro. De cabeça pra baixo, aí. Porque hoje em dia, hoje em dia já não estão mais assim, já estão mais é, destino em marca, É, hoje é a, tecnologia a tecnologia cresceu a tanto. As pessoas estão sendo trocadas pela tecnologia. Pela tecnologia, mas, graças a Deus, nós temos é. de sobra no Brasil, não está escrito. Que hora que é agora? Vai dar três horas já. Tá? Três? É. Então é a hora de mexer agora. Três, três dias. Dona Seguiria tá mexendo aqui agora? Fazendo dinheiro do Dandirvá, tem só um... Umas Venderam bastante vaca então? É. Aumentou muita planta, encolheu o passo. Mas tem trato só. É mais bem, quantas e quantas vezes a senhora já fez esse movimento aí, dona Sevilla? Ah, e agora eu ando, eu estou fazendo a moda, mas estando é por aqui, o rapaz. Eles fazem. Eu tempero aqui, eu desculpo, para. Entendi. Para não ficar em pé aqui. É, agora a senhora precisa ficar mais no tempo de descanso. A é, menina dói muito. a mãe. Então eu adoro isso aqui. Esse tá aqui, eu já tenho Quem vai colar a pegar. Até um metro, Você viu os olhos que Olha a vassourinha aqui bonitinha. Olha a vassourinha que bonitinha. O Reginaldo, ah, é, com o esquerdo desse aí do fogo, você tá podendo mexer aí, no fogo com o esquerdo. Ele explode. Nossa, Deus do céu. Ele pô. explode. Estou o mundo mesmo. É, explode mesmo. Menina, eu, vi, eu vi quando ela cutucou lá mesmo com o isqueirinho. A menina ali, é <coughs> deu Tá morando tá ah. no esquerdo. Camola? Tá, foi. Pegou no olho dela e cegou. Colou a esquerda ela não foi no olho não. Meu Deus do seu amado, não. Agora minha vi a mexendo a falha e o fogo. Pelo amor de Deus, velho. Eu vi a Dona Cebila mexendo na hora eu não me liguei o que que era. Depois eu vi que era esquerda. Mas do lado, pé não é. Mas estoura, verdade. Estoura porque explosivo. o gás está aí. O outro lado tirou, mas ele está sem gás. O gás é explosivo. Está sem gás, mas dentro sempre tem um restinho. É, porque acende, se o bravo faz pega o corpo para acender. Quanta gente tem problema com. o oh. com gás porque ele não é igual ao alto, igual a forma. Hum? Com um cafezinho daqui a pouco é ali, aqui. isso é bom. E aqui você já sabe, né, que os filhos do seu da, do seu deca cuida do pai. Melhor do que a esposa Foi do pai e da mãe Aí, ó Ele tá fazendo a comida hoje aqui, ó Tá vendo? Os, os filhos Os filhos Seguem o exemplo do pai, ó E ali tá no capricho, ó Olha lá Olha lá que, que capricho, ó Ah, o seu Deca me apontou Uma coisa aqui agora, eu não tinha visto Deixa, deixa eu gravar daqui, ó você macaco deca me apontou uma coisa ali ó vai lá ó, que ele me apontou pra mim gravar ó nem cachorro come seu deca pode ter certeza não hum, sobra pra comer o que é isso aqui deixa eu ver o que é isso aqui frango frito e ali tá o casalzinho ali ó Turma, né? Ei, seu Deca, mas você não tá com ideia de subir em cavalo ainda não, né? Deixei na horta. Não, já fui na horta agora, esses dias. Mas eu vou dizer a verdade, né? Esse aqui eu vou falar, Quem né? Quem pode? Quem pode que esse homem, hein? Seu Deca, nós vamos embora, nós temos que chegar. Eu agrohecendo esteve... e. Chuveu claro, tá o Choveu Então o senhor foi chamar chuva? Todo dia tá dando chuva. O Deus tá paz. É, então. É o Deus tá a Tá vi. legal, né? Tá essa aí. Tem aí? Dá pra mim. A brota que tá. Olha isso. A menina não tinha brotado ainda. Agora tá aguentando a menina. Volta porque agora tá chovendo bastante. Agora é Hum. Essa aqui é a prata? Essa aqui é a prata? Isso. Isso. É? lá, não pela mata a Tem qual? O o o A outra é Fica lindinho o né? Tem três, Ah, tem, Na não conhecia, não. Não, espera aí, pegou a tem um lá na serra. Você é tem que é, pegar a é vergonha. E tem um que dá... É se plantar, ela dá dois carros. se trocar. Carro, tem prato, mas dá dois carros. Não, só ia ter a lição. Tem esse prato de amenazão. Mais forte. Menos. Doença. Olha a trocar, né? Se porque a outra a prata, às vezes, dá um talo, né? <risos> é secado. Que é lindo na não é bom, é feito. essa vai pra pra aí, todo o se vai, se é. porque... <risos> tá onde, na você Vai que lugar Ah, tá. tá. Aqui é a jada agora tá tudo né? ah, ah, né? né? ah, E aí, mora nem, Ali tem três, ah. três ah. Ah. E a jada mata, ah. mesmo. hein? Ah. Ah, cara lá, Mata, já da mata. Bom pessoal, para ir embora. O seu Deca com a sua família nos convidou para jantar. O seu Deca comendo. Ó, no capricho. Não, mostra que ele cedo. É, come cedo. Olha lá. O benção embora. de Deus, o pratinho dele lá. Comendo com saúde. Dona Seville também, a paixão do seu Deca. <risos> o amor da vida dele comendo também. E o que eu acho bonito é isso, ó. Aqui tem filho. Que tem é. neto né? Também Olha o Davi, Davi tá que tal? Tá que tá, aqui, tá o Davi Aí tem a Madalena e eu que somos De fora Aqui tá o Neto Esse menino que eu conheci gente, faz 10 anos atrás Olha o tamanho que o rapaz já ficou Até a barba o camarada já ganhou A Lizio acabou de chegar para jantar também Com o pai e com a mãe Graças a Deus que A família tá tem problema, toda família tem problema, mas é bonito quando a gente tá assim, né, reunido, né? Uhum. E eu tô aqui atrás da câmera, dando tchau pra vocês. Não vou, não vou me gravar porque a filmadura Banho aqui é fi, grande e não... Põe aqui vai e olha. Bom, hein? Não é não, dona É. Ah. Gostoso, né? Uh. Coisa boa. <risos>